essa casa está fazendo hoje é uma demonstração política de apoio à medida de aumento das passagens do governador Ibanez. Nós temos que reconhecer isso, porque tem que ter honestidade política e honestidade intelectual para reconhecer qual é o posicionamento da Câmara Legislativa. Ou nós temos coragem para enfrentar o governador na medida abusiva sem só falar que somos contra a medida, ou nós não temos coragem. E eu acho que é essa demonstração que essa casa precisa dar. Infelizmente, nossos líderes hoje disseram que não querem o PDL em pauta. Se virar as costas contra a população pobre que usa o transporte público e teve o maior aumento do Brasil. Nós somos hoje a maior passagem do Brasil. 5,50. Em segundo lugar está Porto Alegre com 4,70. E sabe o que nós estamos fazendo? Nada.